Larvê, eixo amor e dar E, Um carão no céu a noite refletiu O um mensageiro dos orixás tomou à frente a porta guarda. guardar E, larvê, e, Um carão no céu a noite refletiu o dos orixás Tomou a frente a porta guardar. E laruê, e a cartola em seu charuto O que for de ruim fica de fora Eixo da porteira é quem manda agora e, No céu a noite Refletiu O um mensageiro dos orixás Tomou ao à frente A porta guarda. guardar E E Com sua cartola E seu charuto O que for de ruim fica de fora Eixo da porteira Quem manda agora E Mensageiro dos orixás tomou a frente a porta a guardar E, laruê e, laruê. Com sua cartola e seu charuto, o que for de ruim fica de fora. Eixo da porteira é queimando agora. E, laruê, e, laruê, laruê, eixo, é muito barato.